pa pa pa pa pa ha A nossa ideia é uma grande provocação, porque a gente traz elementos que tu vai depois enxergar que estão em diversos momentos da vida, coisas com quais eles se deparam, como por exemplo, desde o celular deles até, por exemplo, transporte público, coisas assim, tudo que né, tem uma interação entre tecnologia e sociedade carrega diferente desses elementos. Só que normalmente isso vem pronto, isso vem embalado para eles de uma maneira que eles são... elas e eles costumeiramente são usuários, né? eles só recebem aquilo, mas não tem uma capacidade de intervir. A ideia é a gente desvelar um, uma nova forma de interagir com esses elementos de tecnologia para que eles passem a entender um pouco aquela estrutura. Eu, eu percebo essa noção de essa ideia de transdisciplinaridade, que é como se os estudantes não, não percebessem a ideia de, transdisciplinar, de transdisciplinaridade, ou, muito pelo contrário, eles que realmente têm dentro deles a ideia de transdisciplinaridade. Por quê? Porque a gente vai falar com eles sobre as atividades da EITIA e a gente percebe que eles estão tão dizendo, ah, é melhor estar tá aqui do que estudar matemática, é melhor estar tá aqui do que estudar física, do que estudar português, do que estudar inglês, e daí eles não estão é, associando a, esses conteúdos às atividades, sendo que eles estão, eles e elas estão trabalhando a matemática, a física, a, o inglês. Então, é muito interessante que ou são eles que não deixam isso de lado, a disciplinaridade, a transdisciplinaridade, ou eles que realmente têm isso dentro deles, que ah, isso não é matemática, isso não é física, isso é um projeto, isso é uma coisa diferente, é uma, uma coisa por si só. Então eu vejo essa parceria com uh, a EITIA, né, que está trazendo uh, alunos de escolas para aqui dentro do CTA com uma nova fase. Da nossa expansão, né? expansão pra, no sentido de incluir novas pessoas uh, uh, nessa comunidade ou nessa coletividade de tecnologias livres. A hacker <risos> realmente mexer com aquilo ainda mais com o arduino a gente pensou assim que seria muito coisas de Ai, vocês vão aprender que isso, isso faz isso a gente tem que ficar olhando e ficar meio tipo mas não a gente falou, colocou a mão na massa foi muito divertido assim eles só deram uma tradução então, então vamos pegar os Arduinos <risos> foi muito divertido nossa eu achei muito legal tanto o jeito que eles ensinavam as coisas dava para entender tudo direitinho eu acho que é isso mais ou menos, não são muito boas avaliações. A idade é que é muito boa, eles falam a linguagem dos jovens, né? É como se eles estivessem em sintonia. E além disso, eles trouxeram materiais que a escola não tem, recursos que a escola não tem. Dos alunos que fizeram o que realmente gostam, eu consigo ter uma abertura maior, eles conseguem já vir conversar um pouco mais comigo. São alunos que vão para casa, voltam com algumas ideias. A gente conseguiu fazer um AUE dentro da escola? porque a gente fez com que as pessoas notassem as atividades que estavam acontecendo, a gente fez com que as pessoas tivessem curiosidade sobre as coisas que estavam acontecendo e tinha gente que vinha nos perguntar quando que ia ser a atividade com eles e com elas. A ideia é a gente desvelar uma nova forma de interagir com esses elementos de tecnologia para que eles passem a entender um pouco aquela estrutura, e mesmo que eles não intervenham diretamente, imediatamente, isso serve como um novo olhar que, eles, que elas e eles podem ter para as coisas.